Enfrentamos o Vasco Marques, especialista em redes sociais, que hoje vem falar sobre... Explica-me lá. É isto que eu tenho aqui? É mesmo isso Instagram. que tens aí. É mesmo isso que tens aí. Fala eu sabia que tu ias adorar. Vai, com medo, Está, <risos> João? Aliás, tu hoje estás toda Instagram, com a cor do Instagram. Estou... Não é é roxo, já a do Instagram. É, tem assim um, ah, um roxo... um roxo. Tem um roxiado, um roxo, um cor-de-rosa, assim. E então, conta Olha, Então, estamos live no Instagram, claro. Claro, que ser, não que podia ser. deixar de ser, não é? E também temos live 360. Ah, isto é vários okay. lives, não é? vários lives, exatamente. Muito bem, então. Olha, então, eu, escusado será perguntar o que é que tu achas do Instagram, não é? Adoro. É a tua rede social é de eleição, preferida. sem dúvida, não é? Preferida, A tua rede social preferida. Sim. Podemos utilizá-la para fins pessoais ou para fins profissionais? Profissionais. No teu caso, até usas o um Mix, não é? Sim. Uh, acabas por usar para os dois fins. Sim. Uh, o grande desafio hoje em dia é como é que as empresas, como é que as marcas o podem utilizar. Algumas já utilizam rosalmente bem, mas a maioria tem medo de utilizar ou não sabe como utilizar, porque o registro é totalmente diferente do Facebook ou uhum. de outra rede social. Só para enquadrar, uh, existem mais de 800 milhões de utilizadores únicos mensais do Instagram, e mais de 500 milhões de utilizadores únicos diários. E 300 milhões utilizam as histórias do Instagram. Ah, boa! Portanto, a, como a rede social, na verdadeira acessão do termo, é a seguir ao Facebook, pelo menos... Uh, é que tem mais. Pelo menos na nossa região, se fôssemos para o Oriente, já não seria esta, já seria o uh, WeChat. Mas a seguir ao Facebook... Ah, é? Eu, não conheço. O WeChat tem mil milhões de utilizadores, é a rede social dominante na China, portanto... Ah. ainda tem margem para crescer. Tem mil milhões, mas tem margem para crescer. Muita. Então. O Facebook tem 2.2 mil milhões, abaixo do Facebook temos YouTube, WhatsApp e Messenger, mas o YouTube e, os, e esses Messenger estão numa categoria um bocadinho à parte, okay. não só uma rede social, na verdade, é exceção do termo, o Instagram é. Uh, e, e por isso é, digamos que é a segunda rede social, ou a rede social mais predominante um público até aos 35 anos, é uhum. muito forte, mesmo acima dos 35, há um público considerável que, que o utiliza. Já temos aqui muita gente a assinar, a dizer olá, olá. Isaura, A.M. Costa, portanto, muita gente já aqui no Instagram uh, a, comunicar. a comunicar. Então, eu trouxe aqui um, uma, uma lista das maiores contas no Instagram. Então, a maior conta do Instagram, é a Selena, a seguir ao Instagram, é a Selena Gomes. Tem 138 milhões. Logo a seguir, é o nosso Cristiano Ronaldo. É lá, não se, por acaso não sabia. 130 por pouco está. A Selena Gomes já é a maior conta no Instagram já há vários anos. Pois, eu tinha ideia que agora tinha anos. sido... Agora era é uma Kardashian qualquer. Uh, não, a seguir, portanto, temos a Selena, 138 milhões, Cristiano Ronaldo, 130. deixa-me confirmar isso. E... Posso confirmar? Podes, claro que sim, claro que sim. E depois temos a Ariana Grande. Tu conheces a Ariana Grande, não é? Conheço. Portanto, olha, então, tiras uma foto com ela, ela taga-te no Instagram, passas logo para bilhões. Vais ter logo bons seguidores. Depois a seguir é Beyoncé. Ah, pois, a Kylie depois a Kim tem Kardashian. 10. 113. Hum. 113, não é? Confirmes aí. O quê? O, o... A Kardashian? Kardashian. A Kim, eu estava na Kylie. A Kylie Jenner ah, bem. tem 110. Kylie 110, 10. sim, sim. Kylie 110, exatamente. E a Kim. Depois Taylor Swift. 112. Uh... Uh, pois sim, 112 e tal, ele resolveu por 113. Portanto, é isso. O Cristiano Ronaldo está em segundo, não muito longe no primeiro, no primeiro lugar. E tem uma conta de ser muito, muito ativa. Muito mesmo. É o único, o único português que está no top 20, e se calhar, para no top 100, provavelmente. Bem, é uma curiosidade é interessante, até porque uh, uh, este, neste ranking podemos nos inspirar, pois há aqui várias categorias, não é? Uh, podemos inspirar o que é que eles fazem, uh, se for uma marca, que não temos nenhuma marca neste neste ranking, mas temos mais tempo podemos perceber o que é que estão a fazer, o que é que resulta também para, para nos inspirarmos. Resumidamente, em termos de estratégia Instagram, o que é que o que, é que vamos pensar antes de começar? Não é abrir uma conta o Instagram e começar a despejar conteúdos, temos que pensar o que é que vamos fazer. Então, primeiro, o que é o meu público-alvo no Instagram, que pode não ser o mesmo no Twitter, no YouTube ou no Facebook. Pode, aliás, será diferente provavelmente, terá preferências diferentes. O que é que ele quer ver na minha conta Instagram? Uhum. Certamente são coisas diferentes. Se calhar conteúdos mais inspirativos, conteúdos que entreguem mais valor e conteúdos que não sejam comerciais. É normalmente este tipo de conteúdos que queremos no Instagram. Depois, quanto ao formato e quanto ao tipo. Quanto ao formato, se eu vou colocar fotografia, se vou colocar álbum, se vou colocar vídeo, uh, se vou fazer stories, naturalmente tenho que fazer é. stories, uhum. se vou fazer live stories e com que frequência... Uh, e quanto ao tipo, se vou ter uh, tipo de conteúdos mais inspiracionais, mais informativos, por exemplo, na minha atividade, profissional de marketing digital, uh, se calhar não vou ser tanto, tão inspiracional, não é a minha função no Instagram, mas entregar valor como novidades de marketing uhum. digital, tentar entregar esse tipo de conteúdos que o público tem interesse. Depois, portanto, eu vou definir isso no meu público, vou definir os conteúdos e vou definir para mim quais são as métricas importantes. Naturalmente, os seguidores é sempre uma métrica importante, as visualizações, uh, nas histórias consegues ver as visualizações claro. que tem e também consegues ver, se tiveres uma conta profissional, consegues ver uh, o alcance que as publicações no feed tiveram. Uhum. E tendo conta profissional também se consegue ver nas histórias, na última semana, o alcance que cada uma delas é teve. E Eu perceber, faço isso. Veja conta profissional, tem, não é? Tem, tem. Então tem isso dá-te informação muito valiosa para perceber uh, o que é que está a gerar mais interação e que às vezes não é aquilo que tu. O que tu estás a pensar, ou mais gostaria, se calhar sim. Uma Pensa, vai, vale. isto é espetacular. É? Exatamente, é espetacular e as pessoas não reagem. Uma outra coisa banal de repente reagem é mais, verdade. então temos que ir sentindo o público e acompanhando. Não é? Então essas métricas ajudam-me a acompanhar. Aqui faço uma nota muito importante. Quem quer estar no Instagram com objetivos uh, profissionais deve ativar a conta profissional, ela é grátis, basta tirar as uhum. definições e ativá-la. Quem quer ter uma conta no Instagram pessoal para ir publicando umas coisas, pode ter uma conta privada ou simplesmente continuar com a conta pessoal e não ter a profissional. É importante também definirmos um orçamento para anúncios. Uma marca que vai comunicar, que vai inspirar, que vai criar relações no Instagram, tem pensar no orçamento. Porque, para além dela estimular esta relação e estabelecer esta relação, ela naturalmente também vai querer vender. Então, imagine que é um negócio de roupa para o um público feminino. Então, vai, para vender, tem que fazer anúncios, para, o, para a publicação ser clicável. Só há... Uh, a rigor, para a maioria das pessoas, só há um sítio no Instagram que é clicável, que é na biografia, podemos lá colocar um link. Nas histórias também pode ser clicável se eu tiver mais de 10 mil seguidores, o que uhum. não será para todos. Sim. Será para uma minoria, tem que chegar aos 10 mil seguidores, pelo menos para já. Se eu fizer anúncios, tanto as histórias passam a ser clicáveis, qualquer história, como no feed passa a ser tudo clicável. E aí posso direcionar para a minha loja online, para o meu site, para onde eu quiser, para vender o meu produto, fazê-lo de uma forma equilibrada. Já no Facebook, se, se, estar bem no Facebook também temos que pensar num orçamento para anúncios. Porque se eu quero ser comercial, uh, organicamente tenho pouco alcance. Portanto, tenho que pensar num orçamento e que tipo de anúncios vou fazer. E depois, não esquecer como é que eu vou integrar isto em toda a minha estratégia. Se eu tenho outras redes sociais, se eu tenho uh, Facebook ou outra rede e social. O que nós importante? Facebook. Continuo a achar importante, sim. Eu sei que tu não achas tão importante, mas, mas também para ti é importante. Não tens lá. Não. Costumas publicar ou não? Eu publico pouco. Pouca coisa. Quase nada, no profissional, quase nada. Nada. nada. Mas para a maioria das marcas que continua a ser importante, continua a ser a maior rede social, uh, é, é claro que há atividades que é ao contrário, em que no Instagram é muito mais reativo, como no teu caso, como se calhar um criativo, um Porque fotógrafo... o um público, acho que é o público, e o público. que é diferente, sim, não é? Sim, verdade, verdade. Ou, uh, por exemplo, uma marca de roupa para um público feminino, por exemplo, até aos 35 anos, certamente no Instagram vai ter muito mais sucesso que no Facebook, é é claramente, Sim, sim. Mas lá está, também do ponto de vista de marketing digital, uma marca vai estar no Instagram e vai ter mais componentes, vai ter o website, vai fazer anúncios no Google, vai fazer uma série de coisas, deve pensar nesta integração. Se também tiver no Facebook, provavelmente estará com a certeza que estará, uh, há aqui aspectos de integração que o podem fazer. Por exemplo, ao publicar no Instagram, alguns conteúdos pode publicar no Facebook. Não todos, mas alguns. E nas histórias também já é possível. Posso publicar a história no Instagram e automaticamente sai na página profissional do Facebook, a mesma história do Instagram. Isto não significa que temos que automatizar tudo. Significa que alguns conteúdos que haja interseção de interesses, podemos fazê-lo. Aliás, até uma boa prática, a produção de conteúdo para o Instagram ser específica para o Instagram Primeiro porque o formato quadrado é o mais interessante e depois é um conteúdo mais informal, mais leve, mais inspirador, uh, tipo do Instagram. Há muitas coisas que eu publico no Instagram que não publico no Facebook e vice-versa. Portanto, okay. tem que haver esta diferenciação de conteúdos e esta perspectiva de integração com todo o marketing digital. Quanto aos conteúdos, uh, podem ser as stories, e dentro das stories podemos ter um boomerang, o vídeo, 15 segundos... E há cada vez mais também, dentro das stories, há cada vez mais formas de, de comunicar. Sim, é, é a loucura. A história está em constante mutação, há sempre novas funções. Um, por exemplo, está em testes agora a possibilidade de poder partilhar o conteúdo das histórias uh, está em testes também, isto até é fora das histórias uh, podermos vender produtos no Instagram, algumas marcas de roupa Uh, para um público mais jovem já tem essa função em que eu vejo uma fotografia e eu quero comprar esse vestido, então toco nessa foto e compro o um vestido dentro do Instagram. Sim, já há essa aplicação. Já há algumas... é algumas... novo É, isto uh, uh, estive há algum tempo atrás na, na Madeira e curioso, por acaso vou usar esta história amanhã que joga Portugal. Então tirei, uh, tirei uma fotografia ao busto e depois foi uma aplicação e criei uma animação. Ele a dizer yes e, e partilhei isto no, no Instagram, nas stories e no feed e, e gerou muita interação. Portanto, é um tipo de conteúdo muito informal que eu não publico noutras uhum. redes sociais, publico no Instagram. Uh, uh, há margem para isso. Portanto, temos as stories, temos a imagem, temos o um vídeo de 60 segundos, temos álbuns, até 10 peças. Uh, e depois variantes, temos o Tiny Planet, que é baseado em fotos 360, aquelas fotos vistas de cima, que eu sou grande fã e também sou grande fã do Cinemagraph, que é um mix entre um vídeo e uma fotografia, e um GIF. Portanto, são conteúdos que resultam muito bem, particularmente Tiny Planet e Cinemagraph no Instagram. Tem um, um impacto incrível e vê-se muito pouco. Oh. Sempre para aprender. E depois temos aqui um resumo diz que estamos a, a, aqui a falar. Isto é mais uma imagem para quem nos está a acompanhar que possa captar esta, esta imagem, tirar uma foto ou fazer um print screen. Aqui resumo do ponto de vista daquilo que pode fazer com o Instagram. Portanto, por um lado, uh, publicar conteúdos, e temos aqui uma listagem de conteúdos que podemos publicar, seja foto, ou vídeo, utilizar hashtags... Já agora é importante utilizar em média 6 a 7 hashtags, já estudos que indicam que é o número ideal. Mais que 6 ou 7 pode ser considerado uh, ruído e menos pode ser pouco. Portanto é muito importante utilizar hashtags nas publicações, hashtags relevantes que me permitam ter mais alcance e também ter o hashtag da minha própria marca para encontrar conteúdos que estão a publicar relacionado comigo. Identificar a localização e os filtros. Já agora na história, já uma particular interessante, apesar de podermos publicar também Hashtags nas histórias, a localização nas histórias normalmente gera mais alcance. Não sei se já fizeste essa experiência. Não. Quando adicionas uma localização, por exemplo, o Porto. Ah, não, não. Então, tinha parar. Uh, se colocares hashtag Porto ou outras relacionadas, não tem tanto impacto normalmente. Enquanto identificas, tiras aqui uma foto, estás no Porto, então alguém que vai à pesquisa, estando nessa região, as tuas histórias vão lá aparecer, como sugestão, por ser relevante. Portanto, aqui é uma dica muito interessante, uh, sempre que for relevante, uh, localizações. Depois temos, como estavas a dizer, temos vários tipos. Boomerang, o perlapso o super zoom, a sondagem. Uesh, aquela rea... Agora temos aquela reação com o slider, não é? Também. Uh, o desenho, o e enfim. Qual é que tu gostas mais nas histórias de utilizar? Dos stickers e da, das funcionalidades todas? Um... Usas muita votação? Eu... A votação, aquele do... Sim, sli... slider. é um slider, não é? É, Gosto. para ver... Ah, e é... o filtro! É... é, o filtro é bom! É, ok, ok. O filtro é bom. <risos> ok. Dá-nos jeito, o filtro. Ok, ok. Há dias em que não há cara que não chave, é, okay. não é? Nem... Os é. filtros dão sempre jeito, não é? Dão sempre jeito. Dão sempre jeito. Depois, configuração. Não esquecer, então, biografia bem configurada. Uma, no... Temos duas novidades relativamente recentes, que é pode colocar hashtags na biografia e pode-se identificar outras contas. Por exemplo, tu podes identificar na conta de Olá Maria a conta Maria Cerqueira e vice-versa. Então uhum. fica clicável e usar as hashtags também relevantes. Uhum, e contra profissional. Não esquecer a integração com o Facebook e com o resto da estratégia digital e os anúncios podem ser geridos através da app do Instagram ou através do gestor de anúncios de Facebook uh, e fazendo pelo gestor de anúncios de Facebook posso captar tráfego para o site ou posso captar contactos diretamente dentro do Instagram, ou seja, alguém toca no anúncio, os seus dados são preenchidos automaticamente, dão consentimento uhum. e captam os contactos para depois vender ou fazer uma abordagem comercial. Uh, Métricas, os seguidores, as publicações, as histórias, as impressões do alcance, okay. portanto, resumidamente, e uh, mais seguidores, e depois já vamos falar numa outra rubrica só dos seguidores, que é uma questão muito frequente. Como aumentar os seguidores no Instagram? Pois. Não mas, é fácil. É um desafio, é um, não é um desafio fácil e não é rápido, mas resumidamente, o que é que se pode fazer? Tudo vai parar em publicar conteúdos inspiradores e interessantes. O grande desafio no, nas redes sociais e no marketing digital é isso, criar conteúdos interessantes. mas... Utilizar hashtags, seis, sete hashtags muito relevantes. Posso adicionar também a minha, por exemplo, posso colocar a hashtag Vasco Marcos, ou podes colocar a tua Maria Serqueira, ou a Porto Canal, ou Olá Maria, uhum. não é? como a Olá Maria até costumam utilizar também. Uh, e fazer anúncios, uma coisa que se pode fazer é... Não há um anúncio específico para seguidor, há um anúncio para a pessoa visitar o perfil e eventualmente seguir. Mas eu posso fazer aqui uma campanha uh, via Facebook, em que tu podes mostrar no Instagram um anúncio para as pessoas que te seguem no Facebook, mas não te seguem no Instagram. Ou seja, são pessoas que te conhecem, que te acompanham no Facebook, mas ainda não se lembraram de seguir no Instagram por várias razões. Ah. Então, este é um investimento muito assertivo, só para ir buscar aquelas pessoas que já te seguem no Facebook, mas não te seguem no Instagram e vão ver o anúncio no Instagram. Mas como é que se faz isso? É, tem que ser através do gestor de anúncios Facebook, facebook /manager. É um É um acho gestor... Que é muito, acho que é muito falso. Uh, se for bem afinado, traz resultados interessantes. É? Mas percebo, no teu caso, uh, ou seja, pessoas que tenham uh, já popularidade e alguma influência, naturalmente vão crescendo. Mas podes potencializar isso ainda mais com sim, anúncios, desejados. Para marcas e é fundamental. A marca convém, claro e convém investir. Isso já tem uma presença muito forte no Facebook, então pode capitalizá-la em ir uh, trazê-los para o Instagram. Muito bem. Resumidamente, Resumindo é isto que nós, que nós podemos fazer no Instagram. Claro que, que haveria muito mais para falar, mas como ponto de partida para as marcas que têm receio de no Instagram, planeiem, façam um estudo de conteúdos do seu público-alvo e avancem. Uh, não estejam à espera de ter o, os conteúdos perfeitos, não estou a dizer para fazer conteúdos amadores, isso também não é a melhor estratégia, mas é avançar e ir acompanhando as reações do seu, do seu público. Só Olha, para terminar, tem aqui esta grelha, uhum. que é uma proposta, naturalmente tem que ser adaptada ao negócio, uma proposta de... Planeamento de conteúdos no Instagram. Então, temos stories, portanto, está dividido por dias da semana e três momentos, manhã, tarde, à noite. Então, stories, publicar de manhã à noite, não é? De manhã à tarde, à noite. Tem que se publicar, alimentar várias stories e ficam disponíveis 24 horas. Live stories, pode fazer uma ou duas vezes por semana, ou de acordo com, com aquilo Sim. que for necessário. Costumas fazer live stories? De vez em quando. Ah, ok. Uma vez por semana... Não, não tenho... Não tens vida para isso? Não sei. marcas um dia, tipo, não, hora é oportuna, é não vou okay. fazer. Okay. Depois, uh, conteúdos inspiradores. Uh, Pode-se fazer, por exemplo, de manhã, vou publicar um conteúdo inspirador. Uh, alguma novidade, vamos supor que seria, imagina, na minha área, marketing Digital, vou publicar três vezes por semana novidades de no marketing Digital. Sim. E depois, algumas curiosidades, coisas interessantes, uh, para público alvo também três vezes por semana. E este, esta proposta de planeamento estão encadeados para, ao longo do tempo, eles se complementarem e depois ir observando as reações do público uh, para ir ajustando em tempo real. Paralelamente a é isto, na semana, na, aliás, na outra rubrica, vimos a plataforma Swanking que se integra aqui muito bem, que ela também gera o Instagram e a novidade pois, que eles têm é também nas mesmo, stories. Portanto, é, um, é um bom complemento também. Olha, Luís, já que estamos a falar do Instagram, nós temos uma, uma sondagem ou uma pergunta a decorrer uh, no Instagram, que é uh, uma... uma... Pergunta relativamente a uma, um cozinhado que o Daniel uh, vai fazer na próxima segunda-feira, com uh, ingredientes pouco usuais, ou que nós uh, conhecemos menos. Pastinaga, que é, segundo a Molly, uma, um filho da cenoura com a batata, e Pato, o cordonis e raiz de aipo. A Pastinaga e o Pato estão a vencer, mas podem ainda votar e participar, porque uh, queremos muito saber o que é que querem que o Daniel o que é que o Luís quer? Quer um pato? O pato. Então vota, Luís. Vou votar também. Vai votar? Vou votar. Muito bem. Todos aqui... Não sei o que é pastinaga, mas vou votar nisso. É um, um... É um filho de uma batata com uma cenoura. Parece-me bem. É parece lindo, bem. não é? é, é deve um deve um ser muito lindo. lindo sim, muito lindo. Bem. Muito <risos> bem. obrigada, Vasco, pela presença.